É fácil depois do jogo dizer eu adivinhei que isto ia estar tudo pulverizado. Uh, não adivinhei, ninguém adivinhou. Sobretudo, ninguém adivinhou a velocidade a que isto ia acontecer. O que é surpreendente é a velocidade. Eu ainda me lembro de ir a Frankfurt à Feira do Livro e haver um pavilhão, salvei em 97 ou 98, sobre o, o, o livro digital, feito pelos alemães, que estavam assim a pensar para a frente. E no ano seguinte já não houve pavilhão porque foi um fiasco uh, e o livro em papel ia durar, os jornais em papel iam durar, as pessoas iam manter-se agarradas àquela em, em, informação dura e, e a internet já existia, começou a existir. Uh, eu, aliás, fiz uma coisa que eu acho interessante uh, e que tenho pena que não tenha sido celebrado os 20 anos disso este ano, parece que foi os surfistas. Tanto quanto sei, foi primeira vez, que em Portugal o, o, foi feito um livro Olá, online e interativo. Uh, isto A razão por que não há muita memória disto é porque era era isto foi produzido por uma empresa chamada Clix, que era do tio Belmir de Aveiro, o mesmo do Público. E esta empresa foi sediada num andar por cima da sede do Público, ali ao pé das Picoas no tempo em que os jornais uh, ficavam mesmo no centro da, da, da cidade e não das periferias e, e aquilo era o tio Belmir, sem saber muito bem o que é que aquilo ia dar, mas a farjar que vinha aí um faroeste, vinha aí uma bitcoin qualquer, vinha aí uma, uma, uma busca do ouro e, como bom empresário, sem saber ainda o que era, o ele ou os filhos ou alguém o aconselhou a dizer, epá, isto se calhar vamos perder dinheiro, mas não podemos ficar de fora deste jogo. E o que aconteceu foi que em 2001 fui desafiado uh, e, Pereira, uh, e o Miguel Pereira e o João, agora falha-me o Mouto, nome dele, que é um, um bom escritor e era um jornalista na altura, para ser a, a figura humana que fazia aquilo. E eu construí uma máquina. Eles, como eram jovens, tinham uma ideia estúpida e eu tornei a ideia mais pragmática porque era o meu corpo que ia ser dado ao manifesto. Eles estavam a sugerir que eu fosse todo nu, para o, meio da, para, o, para, o meio, para o meio do campo de batalha, lutar contra um exército de tanques e mísseis. Portanto, eles queriam Tiananmen à portuguesa. Eu disse, filhos, façam isso com outra pessoa. E, e eu, na altura, tinha 40 anos, o, o que, e, e percebi que aquele, aquele desafio, que era escrever um romance ao vivo, uh, que já tinha feito, não tinha sido feito muitas vezes, portanto, não conheço outros casos, embora acredito que tenha havido outros casos, alguns no mundo ao mesmo tempo, que era, uh, só o primeiro capítulo foi publicado, uh, foi escrito antes de ser publicado, todos os outros eram escritos em função das reações dos leitores, das contribuições e, sobretudo, das votações. E foi uma, foi uma viagem épica, durante três meses, em que eu tinha que publicar três artigos por semana, tinha que os escrever até, e que os entregar até ao meio-dia, de segunda, quarta e sexta, a fim deles poderem publicar a uma hora. O que aconteceu com isto é que, uh, e, entretanto, isto desapareceu, o Clix perdeu os arquivos. Uh, isto depois foi publicado em livro, mas a uh, Don Quixote arderam lhe os arquivos. Mas eu tenho exemplares em casa, não tenho aí a maquete online, interativa, que era, acho que era muito interessante muito ele. Tenho, ironicamente, o registro em papel, mas não o registro em maquineta, em, em, em, em computador. Até porque, naquela altura, as disquetes eram diferentes. Portanto, isto tudo foi, acelerou muito depressa. Mas o que aconteceu foi que o tio Bummer decidiu investir algum, algum, algum dinheiro como, como bom empresário. Não sei o que é que isto vai dar, mas pode vir aí algo. Como, como no princípio do século XX, isto foi um século depois, isto foi 2001, o início do século XXI e, e, aliás, poucos meses antes do início real do século XXI, já lá vamos, e o, e o, e o que aconteceu foi que no princípio do século, do século XX nós imaginamos as pessoas a dizer, olha, aqui há cinema, agora há uma coisa chamada Hollywood, há para lá uns, uns barracos, uns tipos que fazem filmes, epa, não sei se invista, investa algum, nunca se sabe se aquilo vai dar. Isto ao mesmo tempo que investiam em carros elétricos, depois substituídos pelos carros a petróleo, porque não eram tão rápidos. Eram carros de senhora, os carros elétricos, no princípio do século. E depois houve muitas coisas em que as pessoas investiram, que, que vale a pena ver, algumas são risíveis, e que, e que, e que iam, dar, uh, su, su, iam dar sucesso, um pouco como, como os falhanços épicos das apps da, da agora. Uh, aquilo foi um investimento muito curto. O cliques foi, des, desapareceu num espaço de dois ou três anos, portanto, como projeto. Eh, fizeram mais uma tentativa de fazer coisas criativas e depois foram amolecendo aos poucos, eh, até, que, até, que, até que o Clix, basicamente o tio Belmer, desistiu. E o que aconteceu foi que eh, isto, isto durou, porque eu tinha 40 anos, e 40 anos é uma idade ótima, eu já tinha uma experiência de ser escritor para trás, e tinha a experiência suficiente para perceber que este desafio ia ser um desafio mais físico, mais tipo homem da maratona, da Hoffman, do que propriamente, ah, eu tenho tanto talento e jeitinho. E, e, e, e isso fez com que mais uns anos eu estaria cansado, uns anos para trás estaria verde. Mas lá aguentei e é engraçado que é, o, o, resto, o resto não aguentou. Eu estava a fazer a coisa mais difícil, que era no espaço, de sensivelmente, 32 horas, ver o que, o que é que os idiotas dos leitores tinham contribuído, ver o que é, em que é que eles tinham votado, uh, para ver como é que eles descalçava a bota, e depois tentar resolver, com alguma graça, em ciclo mil caracteres, o, o, o etapa seguinte. Uh, e voltar sempre ao mesmo, ao longo disto, tendo crianças pequenas, tendo viagens pelo meio, fui, fui, fui, fui à Finlândia, fui à França, enfim, essas coisas todas, e, o, e, e, ironicamente, passei por Frankfurt também, pelo, pelo Press Center de Frankfurt, de onde enviei, com muito medo de por lá vírus, o, o, o texto que tinha mesmo para enviar entre aviões, para cumprir os prazos, e depois tudo o resto foi falhando. Muitas vezes eu entregava, eu entreguei sempre ao meio-dia, para, para ficar ao, online à uma, e depois, às quatro da tarde, é pá Rui, tivemos uns problemas técnicos, Muitas vezes as pessoas que eram mais novas piravam. Quer dizer, eu estava a carregar uma pedra de 200kg às costas e aguentava. E havia um indivíduo que era já uma divisão dos jovens de hoje. Ai, aquilo, aquilo, aquilo foi horrível, vou desmaiar. Quer dizer, sem querer ofender a Joana, mas é esta geração, uma geração perfeitamente geleia. Um, e eu aguentei ali, ali, ali à bronca. E porquê que a internet falhava? A internet falhava porque, graças a Deus, a internet era mais estúpida, mais lenta e menos eficiente do que os humanos. É como os robôs. Há uns tempos, a minha mulher experimentou fazer amor com um robô. Ela disse, olha, vá lá, isto não é, não é bem enganar-te. E é só uma experiência. E eu disse, está bem, pronto, lá, mandámos ver um robô do Japão. E depois ela disse, é é novidade, mas ainda tem uns gestos muito mecânicos. Eu receio é que daqui a uns anos venha um novo modelo, já com gestos tão fluidos como os meus. E, e, e com uma melhor imitação de músculos, um rancho melhorado, uh, e com uma ereção que dura, enfim, mais do que... Mais do que eu, o meu recorde até hoje é 7 segundos. Portanto, e, e, este, este é o problema. A internet, em 2001, Odisseia no, no, no, no MySpace, a internet era ainda pré-histórica. Naquele tempo, eu achava que era uma das pessoas na universidade que estava mais à frente porque eu falava já daquilo. Havia uma pessoa, tipo Olga Pombo, na Faculdade de Letras, que salvou, salvou na Faculdade de Letras, não a quero ofender, se calhar é a direito, mas que, que já falava do hipertexto. Conceitos como o hipertexto eram, eram complicados de explicar e de compreender, mas havia muito pouca gente a falar disto. Eu lembro de uma, de uma entrevista, de uma visão que fez um especial sobre o mundo digital e foram entrevistar duas pessoas. A primeira foi o especialista disto tudo. Obviamente, quer dizer, não preciso dizer... o professor Marcelo. Não é? Portanto, o professor Marcelo foi explicar, foi a pessoa de que a revista Visão se lembrou para ir explicar e, e tentar compreender o conceito, o que é isto do, do mundo digital e da internet e, essas, e das redes sociais. E depois, da hora, a lembrança isso é mais um tipo que pelo menos, pelo menos já, já fez um clique. Uh, e então lá, lá, lá me ligaram eu lá disse umas coisas mas depois quando fui ler o artigo obviamente, fui, só, só vou ler jornais quando falam do meu trabalho uh, com toda a gente e o que aconteceu foi que eu li o artigo fui para viu e de repente descubro que só usaram duas palavrinhas minhas, porquê? Porque o artigo já estava feito e não se deram ao trabalho de, de, o, de, o, de, o, de o alterar o que aconteceu é que o professor Marcelo ainda é mais velho do que eu, portanto, ele estava ainda mais fora do jogo. Portanto, é ridículo, era mesmo a preguiça, a completa preguiça moral que também ajudou a deitar abaixo o jornalismo. E, e, e, e eu, pelo menos, eu, pelo menos, dava aulas sobre o assunto. Ou seja, eu pelo menos, cá está, tive o privilégio de estar em Frankfurt, quando, quando houve o primeiro, o, primeiro, o primeiro módulo dedicado ao mundo digital, eu tive curiosidade, porque a minha área de ir comprar um objeto, já não me lembro, naquilo era de uma livraria americana, o Barnes and Noble, ir comprar um objeto duro, um ano passado do Kindle, onde podíamos ler o texto, tentativas de imitação do papel, essas coisas todas. As altura eu andava na rua com aquilo e com o livro, depois a bateria abaixo e descarregava-se. Aquilo era uma chatice, era lento, e, e, como, como tudo mais. mas eu lembro que aquele especial, aquele foi artigo de capa, era um disparate. Mas, mas isto era um disparate bom, porque era o santo, o santo reino da ignorância. Quando é que a internet virou perigosa? Virou perigosa quando começou a fazer amor com a minha mulher mais rápido do que eu. Ou seja, virou perigosa quando começou a ser tão rápida como nós. E depois mais rápida. Portanto, houve um tempo em que eu estava em casa, foi há 20 anos em que eu estava em casa... E, o, e, e eu, eu, eu, de repente, tenho uma palavra que quero encontrar e eu digo, vou procurar na internet. E a internet é tão lenta, podem ser, pode ser apenas 20 segundos, mas aqueles 20 segundos era uma maternidade, tão lenta a mudar, tão lenta a buscar, tão lenta a aquecer, que eu disse, não, vou aqui, tenho, eu tenho livros em casa, vou ao livro. E há um momento, eu vou dizer, vou dizer a olho, 2012, em que, de repente, nós deixamos de ir ao livro, deixamos de ir à enciclopédia e passamos a ir à internet, porque ela virou rápida. Virou rápido. E hoje, não só é mais automático, como todos nós tem, tem, temos no nosso bolso. Que é que, Porquê é que eu falo dos surfistas? Porque eles foram feitos entre julho, entre, entre salvo, 6 de, 6 de junho e 31 de agosto de 2001. E 6 de junho... Eu lembro-me que foi, de manhã eu fui ao funeral de um, de um último grande editor, que era o Irmídio Monteiro, da Assyria Alvim, que conseguiu construir, só com lábia, uma editora de poesia com sucesso. Portanto, o, o, era uma editora de poesia uh, que ocupava um lugar que hoje... Há, há outras editoras a tentarem ocupar um lugar parecido, si, mas não conseguem, com aquela autenticidade e aquela força, e, e, e, a, e a morte do Irmão Monteiro uh, foi quase um sinal, <risos> foi a morte de um mundo editorial, que era um mundo editorial que tinha muito a ver com, com os mídias, que era, era na Rua de Notícias, eu encontrar o Irmão às duas da manhã, e ele dizia, pá Rui, há um, saiu agora um grande livro de poesia, tens que o ler, dá um abraço. E eu só, antes depois, descobria que sempre que ele me dizia às duas da manhã, na Rua Diário Notícias, no bairro Alto, não sei porque era sempre às duas da manhã na Rua Diário Notícias, no bairro Alto. Podia ser às duas e quinze, ou às duas e quatorze, mas era sempre às duas da manhã na Rua Diário Notícias, no bairro Alto, e Rua Diário Notícias, porque no bairro Alto havia a Rua Capital, havia a Rua, Luz, a Rua Soriano, onde estava o Diário Lisboa, ou seja, os jornais e as editoras estavam ali, era ali, estavam ali, portanto, estavam ao vivo.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 O funeral e o lançamento do, do, do Hermílio Monteiro e o lançamento deste, deste, deste, desta aventura online, os surfistas, que começava como homenagem ao Luís de Camões, ele na lenda está com o manuscrito, e o nosso protagonista chamado Luís Fernando, homenagem aos nossos grandes poetas, estava no meio da água a nadar com uma disquete com CD rom Portanto, isto era, era a previsão de futuro. O, esta aventura termina com tudo quanto era problemas, falhas técnicas. Porque um dos países onde eu tive mais problemas foi na Finlândia. Eu estava lá num festival sobre um tema que eu não sabia, sabia que iria ser também do século 21, a estupidez e a literatura. Uh, e, e, de repente, eu, eu, eu tinha que ir, ao mesmo, entregar sempre, militarmente, o meu capítulo. E o problema é que, a certa altura, só a 3 km dali é que havia um telefone com um telefone, depois o telefone às vezes não dava, depois aquilo fazia um barulho enorme. E era um esforço homérico. Era um esforço homérico porque estávamos na Idade da Pedra, porque estávamos mesmo, num, num, em 2001, estávamos na Idade da Pedra. 31 de Agosto, estamos todos contentíssimos. Ah, isto, sim, e quando as coisas correm bem toda a gente vem para a fotografia. Portanto, e no fotofinish e no dia, nos, uns, uns 10 ou, ou dias depois, ou mais coisa, mais coisa, 10 ou 12 dias depois, fomos ter uma reunião por cima do, do onde era o Jornal Público, na sede do Clix, o futuro editor em papel, que ia publicar o livro em novembro, Dom Quixote, para ser diálogo entre internet e livro. E os editores, contentíssimos também, do, do, do Clix, jovens editores, mais jovens que eu, eu estamos ali todos contentes a, a dar parabéns nas costas uns dos outros, a acordar que aquilo tinha sido um sucesso ia, e o livro em papel ia ser um sucesso, estava muito a giro, ia ter tudo aquilo que eu fiz, que é o Diário de Bordo, e a ter todo, todo, hierarquizadas todas as, as perguntas, todas as opções, todas as votações. Houve uma votação, se parece mentira, mas é verdade, em que eu perguntei, Deus existe, leitor? A, sim. B, talvez. C, não sei. D, não sei, não me interessa. Isto porque já estava no fim e já eu já sabia para onde é que o livro terminava. Portanto, aí tirei a máscara e, e já a votação era brincadeira. E, nesse dia, o Miguel Pereira disse-me, Rui, não vais acreditar. Uh, as votações... Houve um problema técnico as votações ficaram todas a zero. <risos> Se isto não é a prova da existência de Deus, não sei o que é que é. Uh, e nós estávamos todos contentes e saímos, por do meio e tal, saímos, tudo mais. Eu vou andando pelas picôs, morava em mora pé entrei no Café Vita, Nome Vita é muito bonito, que fica em frente à Sociedade de Autores, que representa autores online, representa autores em papel, representa toda a gente. E, como sempre, de... bom dia, Sr. Abreu, e ele diz, bom dia, Sr. Rui, é o café como o costume, que era uma empada, que estão, estão ótimas, acabaram de chegar, sim, sim, dê-me uma empada. E, nesse momento, ele diz, ó oh, Sr. Rui, olhe para ali. Eu olho, e na televisão estão o, as marcas de, de, em chamas, porque acabou de embater um avião num, numa torre e estamos a olhar para aquilo e de repente aí já vemos, o primeiro, um, aí já vemos no segundo, porque já havia muitas câmaras a olhar para lá, aí vemos o embate mesmo do segundo e de repente passamos de um acidente brutal e estúpido para uma mudança de paradigma, porque naquela altura a gente entendeu, isto não foi acidente. Um. Um, pode ser. Dois, é mesmo outra coisa. E foi nesse dia 11 de dezembro que começou o milénio, ou seja, começou mesmo o milénio que nós estamos a viver, o tempo em é que nós estamos a viver, uh, que, ironicamente, tem muitas consequências para, para, para a comunicação, porque acelerou a necessidade, acelerou a CNN. a CNN. já tinha já tinha estado a bombar, a lucrar com as guerras, Uh, uh, uh, as guerras do Golfo e a guerra da Jugoslávia, as guerras em direto. Além da ascendente também o Zé Rodrigues Santos foi aí que se virou estrela com o seu o seu o seu aquela aquele colete afurcado cheio de bolsinhos. É o jornalistas são muito infantis, quer dizer, gostam sempre de brinquedos e de artes são são são crianças grandes E o e, e começou a a carreira dele. Começou ali também, na, uh, e, e, e a CNN tornou-se uh, a emissora que, que faz noticiário sempre. Como faz noticiário sempre, tem que ter notícias para dar. Tem que, tem que, tem que dar, não há momentos vazios. E ao não haver momentos vazios, uh, cria, cria ou aproveita uma sede de imediato. E os jornais começam aí a correr atrás porque os jornais são do tempo lento e o livro é ou era ainda mais de um tempo lento, de um, tempo lento um tempo artesanal. E, e, e de facto, haver o, o, terrorismo ao vivo e haver guerras ao vivo e depois daí a dois anos a, a, a invasão do Iraque e tudo o resto, foi mausito para a humanidade, mas foi muito bom para afirmar o mundo digital. Portanto, quando nós culpamos o Facebook da viciação, a viciação começou no outro lado. A viciação começou, como sempre, com, com, com a ascensão das máquinas, da máquina televisiva, sobre o papel, e depois com o vício de fazer dinheiro contínuo, de ter que ter notícias contínuas, ou seja, a impossibilidade de dizer, meus caros senhores, olha, não aconteceu nada na última hora. Vão ler um livro, vão ler um jornal. <risos> Além disso, nós neste momento apenas podemos repetir a informação de há bocado. Por isso, talvez agora, se quisessem se informar-se, podiam ir ler agora a notícia alongada num jornal daqueles que, que trabalham o assunto. Podiam, na altura, ter feito notas de rodapé humanas. Quer dizer, olha, começou agora a Guerra do Golfo. Isto está a começar. Os nossos jornalistas estão aqui apenas porque são giros. Mas, uh, mas é uma altura, talvez, para, irmos, para, irmos para vocês, para, para puxarmos aqui e recomendarmos notícias que estão em jornais e que estão publicadas em livro de gente que. Olha, há este jornalista inglês que mora em Beirute há 20 anos. Isto é, não está lá há dois dias. <risos> há, este há este jornalista que vive no sítio, que, que não está no hotel, uh, e, e, e, e, e portanto. Havia várias, havia várias soluções, mas obviamente que a ganância vence sempre, ou seja, os vícios, como diria o professor Cavaco, a má moeda expulsa sempre a boa moeda. Uh, como é hoje, uh, eu acho que nós nunca nos devemos queixar do modo como as coisas estão, portanto, não, não serve nada chorar sobre o leite derramado, mas... Acho muito interessante, acho mesmo muito interessante uh, ver, ver, ver, ver, ver, cá está, ver a relação, ver o que é que trouxe o digital de bom. Eu acho que trouxe muitas coisas boas e, obviamente, que uh, eu sinto-me um bocadinho como, como aquelas pessoas que, que dizem não fumos e depois fumam. Portanto, uh, é como aquela pessoa que diz, ai, vocês deveriam ler um livro e depois eu estou aqui a consultar o telemóvel. Não, não vale a pena sermos, sermos hipócritas, vale a pena é, é tentar negociar as, negociar as realidades. Por exemplo, não é mau às vezes perceber-se que, que foi mentira aquela história das armas de destruição maciça. é só reconhecer que se mente, ou seja, não vai mudar o, o, que, está, o que está feito, está feito, mas ajuda a compreender que ali houve, houve erros. Talvez, por exemplo, Uh, o, o, o Facebook possa agora começar a arrepender-se de, de, de, de, de, de ter caído na armadilha de nos pôr em caixinhas, de, de nos pôr todos a ouvir opiniões com as quais concordamos. Que, aliás, não é verdade. Eu ouço todos os dias no Facebook opiniões com as quais não concordo. Uh, e, por uma, e, e, e, por, e por uma razão simples, mas isso implica, implica um bocadinho de educação. Que é, primeiro, porque eu não bloqueio qualquer pessoa que, que, que, que, que, diz de mim, que diz de mim horrores. Portanto, tento controlar essa tendência, que alguns colegas intelectuais meus têm, de só falo com pessoas que dizem bem de mim. E a outra é tentar, também, alargar o leque de pessoas que eu visito. Ou seja, quer dizer deixar que a minha casa, a minha tasca, seja visitada pelo, pelo máximo de pessoas, muito raramente bloqueio alguém, e, quando bloqueio, não é por me ofender, é por ser sonsa. Ou seja, a sonsiça é, é aquela coisa que às vezes me irrita. O ofender, o discordar, não. E, depois, também, uh, manter um, um, um leque. Quer dizer, e, e dar-me com pessoas que não se dão bem entre si. Quer dizer, o, umas são intelectuais respeitadas, outras não são, outras são pessoas uh, que, que, com as mais variadas profissões. Mas isso, esse manter a diversidade, é uma forma simples de negar a violência do algoritmo. A outra coisa é varia, varia, variar também os, os sites por que nós visitamos. Perdão, variar os sites culturais que nós visitamos. Eu uma vez estava nos Estados Unidos a dar uma aula e de repente usei a internet e apareceu lá um, um anúncio a conhecer noivas russas. E eu aí percebi que tinha de deixar de visitar coisas ligadas à Rússia <risos> com tanta frequência. É bom, da verdade, eu estava apenas interessado na política do Putin. Só que o algoritmo viu homem com 50 e tal anos, careca, com peso a mais, com diabetes, que se está interessado pela política russa. Não, não, que este tipo quer é uma noiva. É evidente que variarmos, o... variarmos os... as informações que obtemos nas redes sociais ajuda não sermos previsíveis. Quer dizer, é evidente que depois a armadilha, como o algoritmo corre mais rápido que nós, tal como hoje em dia a internet é mais rápida do que nós, o que acontece é que a certa altura o algoritmo encontrou um padrão da nossa imprevisibilidade. Quer dizer, a pessoa que quer sempre, sempre origem na linha, acaba por ser profundamente previsível. Já sei que este gajo vai dizer não. Já sei que este tipo vai dizer uma coisa provocatória. Mas neste caso, é uma, é, é, em termos de consumo, é mais, é mais fácil. Que manter uma curiosidade, uma curiosidade bastante grande e, e não fazer monocultura. Não fazer, por exemplo, a monocultura que fazem uh, os, os viciados em, em boicotar Israel. Que é uma coisa muito interessante porque E porquê, filho? Pô, já viste o que eles andam a fazer aos palestinianos? Sim, mas ali ao lado, na Síria, parece que houve uma coisa um bocadinho, um bocadinho mais desagradável. Não, mas eu sou... Israel é, que é, o, é, que é, é o único país no mundo que, está, que anda a fazer horrores. Quer dizer, <risos> que, que é muito engraçado que agora a escritora da moda, que é sempre, tem sempre uma escritora da moda, um escritor da moda, que, que, sobretudo quando somos muito jovens, fica muito segura da sua moralidade e que a intervenção política de hoje é o boicote. Então, a Sally Rooney, escreveu o livro Pessoas Normais, ela agora recusou que o seu terceiro livro fosse publicado uh, numa editora israelita. O que tem graça, porque muita gente adoraria boicotar, mas não pode porque as editoras não se interessam pelo trabalho delas, mas o que tem graça aqui é que, pronto, o boicote porquê? Porque para fazer pressão sobre o governo, porque que eles estão a fazer coisas horríveis. Está bem, então, ó Sally, queres uma lista? <risos> é porque eu posso dar uma lista. Olha, boicota a Espanha por causa da, da por causa daquela problema da questão catalã, boicota a Inglaterra por causa do Brexit, uh, boicota, boicota a Colômbia por causa de não não conseguir nunca mais ter paz interna, boicota os Estados Unidos por por 30 mil, por, por 30 mil razões. Uh, boicota à França por, por, por continuar a investir brutalmente no nuclear, boicota à Alemanha pelo que fez à Grécia. Uh, eu tenho uma lista. <risos> a certa altura, eu presumo que se for coerente, deixará de publicar. O que a mim me dará algum consolo, porque posso dizer Yeah! Vendo mais exemplares que a Sally! Mas se não, e entristece-me isto de ver num escritor, que é, se, se não fizer isso, então o protesto é como aquelas pessoas que põem o carro no passeio e se indignam com as, com as trotinetes que estão a impedir as pessoas, de andar, as velhinhas, de, de, de andar. Portanto, é, é, é, o que, é o que eu chamo de rebelião decorativa. Que é uma coisa também muito desta geração. É, é, é, para mim este problema, este problema é sempre... É sempre aquele que é, eu não posso, uh, não depende de mim chover hoje, mas depende de mim o modo como, como, eu, como eu reajo a isso. Uh, o que acontece é que nós todos achamos que somos Michael Corleone, para usar uma imagem um de um, um dos grandes mitos da nossa cultura, todos nós pensamos, e, e, e que é interessante porque nos anos 70 tivemos um herói, um mafioso como herói sempre foi um problema do, do Robin dos Boscos mas depois nos anos 90 começou a descambar e passámos a ter uh, serial killers e canibais como heróis e o, o Aníbal Lecter passou do livro para o cinema e depois passou para o Dexter, a série em que há um há um, há um assassino em série fofinho mas não faz mal porque ele só mata maus isto mostra, diz, diz muito sobre nós mas não, não, aqueles três irmãos Karamazov como no, como no Dostoevsky, que é o Michael, o Santino e o Fredo, nós gostamos sempre de nos imaginar como o Michael, porque o Michael, e, e não é interpretado pelo Al Pacino, é o inteligente, é o tipo calmo, é o tipo que tem uma coragem discreta, uma coragem suave. E depois há o Santino, que é o intempestivo, um bocadinho bruto, e depois há o Fredo, que é o fraco, o, o indivíduo fraco, o frágil, e, e fraco em todos os sentidos moralmente fraca, é, um, é um traidor nato. É um indivíduo que se queixa sempre do mundo. E a verdade é que nós todos gostamos de nos imaginar, Michael, mas na verdade somos todos um bocado fredo. Quer dizer, uma quantidade enorme de pessoas, portuguesas, europeias, humanas, faz parte da natureza do mundo, e nós somos também assim, não vamos dizer, ai, ah, exceto nós, uh, é profundamente mole, cobarde, facilitista e preguiçosa. E, e fascista. No meu Manual do Bom Fascista, quer dizer, desculpa lá, mas tinha que fazer publicidade, não, não há entrevistas grátis. No meu Manual do Bom Fascista, eu refiro a certa altura que é muita gente que diz ah, este gajo está a chamar fascista a toda a gente. Por acaso estou. Só que não é no sentido literal, é no sentido de ver o fascismo interior como uma fraqueza. Ou seja, eu sou fascista quando eu viro um puto mimado. Eu sou fascista quando engano a minha mulher e depois me queixo se ela olha para o lado. Ou seja, eu sou fascista quando digo este cambada de incompetentes e depois eu faço igual ou pior. Portanto, isso é que Eu sou fascista quando vou para. Estou no engarrafamento e digo: ei, Isto hoje decidiu toda a gente, estes idiotas decidiram todos tirar o carro, vir de carro e não percebo que eu não estou no engarrafamento, eu sou também o um engarrafamento. Portanto, quer dizer, uh, qual é a nossa vantagem moral em relação a, a, a, a sermos fredo? É, se tu reconheces que és fredo e fraco, já melhoras um bocadinho, já consegues durante algum tempo, isto vem desde Sócrates, até de Sartre. consegues durante algum tempo não ser tão estúpido. É um é momento um de lucidez, ou seja, a lucidez não te cura as fraquezas, mas a lucidez, ao, ao reconhecê-las, naquele momento faz o pequeno milagre de, durante uns segundos, uh, elas ficam expostas e, ao ficarem expostas, ganham menos força. Portanto, o, o, o meu bom fascista é o, é, o, é o português fraco, é o humano fraco, é a pessoa que, que aponta o dedo aos outros que é um vício que vem que que, que é, um, é o lado infantilização da política e que é visível nas entrevistas eu eu acho que eu acho que deviam neste momento ser ridicularizados devíamos fazer tipo mauísmo por os rostos todos dos indivíduos que ainda este verão foram entrevistados para vários jornais lembro-me do Público e do Dia Notícias uh, muitos deles políticos mas outros deles com outras profissões e que quando lhes faziam esta simples pergunta qual é o seu pior defeito? O seu pior defeito era, milagre, uma qualidade. O meu pior defeito é ser demasiado honesto implícito. Os outros são todos desonestos. honestos. O meu pior defeito é não conseguir calar a minha indignação. O meu pior defeito é ser muito mais bonito que os meus adversários. O meu pior defeito é ser frontal. E eu acho que essas pessoas... O mundo avançava, Portugal avançava, se fosse ridicularizado em público, assim ao molho, para se sentirem acompanhados o ridículo que é ter funções públicas, eu acho que ser escritor é uma função pública, tem voz, e dizer um disparate daqueles. Portanto, aquilo encolhe, cada vez que alguém diz uma coisa estúpida, cada vez que um escritor ou um poeta diz um, um clichê, o mundo encolhe um bocadinho. O nosso cérebro, que já está encolhido, encolhe um bocadinho mais. É um processo de desidratação mental que é que é perigoso e, portanto, todos nós contribuímos. Há um lado que, do, nos no, meios de comunicação, sobretudo nos meios impressos, há uma perda de dinheiro e, a certa altura, os tios Belmires deste mundo começam a não gostar de perder muito dinheiro. Até porque uma das razões para terem o jornal e o pagarem principalmente ou bem, aos jornalistas, era que perdiam dinheiro, mas de vez em quando tinham uma esfera de influência. Havendo menos gente a, a ler jornais ou deixando o jornal de ser a fonte principal de informação de quem tem poder ou de quem queremos influenciar, aí uma pessoa pergunta para que é que eu estou a perder este dinheiro? Portanto, há um desinvestimento paulatino dos barões da imprensa porque deixa de haver uma razão explícita para, para estar a investir aquilo, aquele dinheiro. Porque isto não é, eu não estou a chamar corruptos aos jornalistas, estou a dizer que, a dizer que não há almoços grátis. E que não, não é, isto não é corrupção, isto é natureza humana, que é simples, que é o, o, o... Eu acho bem que um político daqueles que seja contra a corrupção ou contra a droga, acho muito bem que, que, que esse mesmo político diga os, os, os traficantes têm que ser punidos. Com 20 anos de prisão, acho muito bem, quando o filho dele for apanhado a traficar as de Marrocos, que ele diga, bem, temos de compreender, é apenas um jovem. Porque, se ele for justo, é um Robespierre, que é a forma mais desumana que há. Se ele for justo, é como aqueles malucos da extrema-esquerda que amam tanto a humanidade que não amam ninguém. Como os malucos anti-touradas, que amam tanto os touros e amam tanto os animais, amam tanto a vida, que depois vão para o Facebook destilar ódio e fel e contentamento e contentinhos porque um furcado foi estropeado. hehe bem feita! Oh, oh E depois eu vou lá, porque não, não consigo resistir. Opa, tu estás a ser aquilo que, aquilo que criticas. Tu és um sádico. E pior do que, do, do, do, do, do, do que o furcado autoreiro. Porque eles ao menos estão a lidar o corpo. Tu não. Tu estás, a, estás apenas a rir-te de uma imagem de tortura. Entre ti e um daqueles tipos que se baba a ver uma foto de uma tortura em Abu Ghraib, a diferença é zero. Mais, respeito mais o gajo que se baba com a foto de Abu Ghraib. Porque, ao menos este, acha que aqueles são terroristas que merecem tudo. Portanto, o que acontece aqui é que, uh, nessas essas euforias puritanas, que são mais típicas de esquerda, é, é o ponto em que a desumanização de esquerda toca à desumanização de direita. Quer dizer, não há desumanização como há de direita porque não há mal como o do Hitler, mas a esquerda tem momentos em que, felizmente a nível individual, pequenos grupos, em que ama tanto a humanidade que não ama ninguém. E agora eu podia dizer, olha, esta ideia incrível vem da minha cabeça, e posso dizer, porque vem da minha cabeça, porque eu sei que vocês não leram os livros que eu li. E como sei que quem está a ouvir-nos não, não eu isto é, alguns terão lido, mas estou a apostar na, na ignorância, do, do, na ignorância do, do leitor e do espectador, que hoje é uma bela aposta, é, é, uma, é uma aposta plausível, quer dizer, é, é, é uma, uma aposta com grandes probabilidades. E uma pessoa diz, ah, esta ideia é minha, é um filósofo, é brilhante. Não, isto que eu acabei de dizer vem num livro do Camus, que eu aconselho a toda a gente, publicada em português na edição livros do Brasil uh, chamado Justos e que é uma peça de teatro que se lê numa hora e que encena precisamente isto muito antes das brigas terróceis e tudo mais Portanto, a desumanização do outro é sempre é sempre é sempre perigosa o que, é que acontece aqui é que o papel uh, o, o estamos a falar da, da corrupção quer dizer é evidente que se um capitalista, por melhor pessoa que seja, decide, decide perder dinheiro pagando para ter um meio de comunicação, porque, porque aquilo perde, perde dinheiro, mesmo com publicidade perde dinheiro, uh, é evidente que algum retorno quererá ter. Qual é o, o, qual é o problema com a corrupção? É o grau. Isto é, se uh, todos os dias aquele jornal tiver loas ao, ao, ao, ao dono, Ai, que bom que ela é. Ai, que maravilha que este homem é. Bom, então estamos na Coreia do Norte, não é? No culto de personalidade. Mas se for apenas para quando houver um pequeno escândalo, o pôr na, o pôr na, página, na, página, na página 20, uma página par, no canto inferior esquerdo, sem destaque, em vez de a pôr como manchete na, na primeira página, eu consigo viver com isso. E esse é um contrato implícito para quem sempre trabalhou em jornais, que é o contrato implícito, que é, pá, vamos ser honestos, mas a lealdade aqui é a hora que nós dizemos, não vamos dar este escândalo no, no, no, no, no, no, onde, onde seja mais visível, não vamos dar destaque, vamos informar, mas não vamos fazer aquilo que é fundamental nos jornais, que é sublinhar. Uh, o que, é que acontece? os investidores deixaram de, de ter tantas razões para investir e, e, e passou a haver menos dinheiro. E passou a haver menos dinheiro começaram a, a, a haver cortes. A certa altura, quando os jornalistas aceitam os cortes, a, a natureza humana do investidor diz – Epá, este gajo aceitou, aceitou aceitou que eu lhe um dedo, de forma até bastante pacata, vou tentar enfiar dois. E, o, e, e, e, e, isto, e, e, e do ponto de vista dos jornalistas, é também, aquele até onde é que eu posso aceitar menos salário, uh, continuando a manter a qualidade? Aí começa o taxímetro. E aí muitas vezes o jornalista começa a dizer, pa não, não me pagam para isto, depois a rede do capitalismo funciona, que é. Temos aqui um destas bons, mas velhos, que só produzem uma peça de duas em duas semanas. É sólida, é muito boa, dá prestígio, mas nem sequer é mais, é mais lida. E temos este jovenzinho que custa metade do preço, que não sabe ler nem escrever, mas até está a fazer umas coisas giras que no outro dia teve um sucesso enorme. No mundo, por exemplo, do livro, isto mudou quando, quando se descobriu o filão da não-ficção e de repente o, o editor vedeta na editora passou a ser o jovem que conseguiu ter a biografia uh, do, do, do, do, do do engolidor de facas uh, ou do tipo que faz uh, do do, do, do, do, tipo, do tipo que matou a sogra e consegue o exclusivo de ter a, de ter a autobiografia dele escrita por um escritor fantasma em, em vez do escritor, não, o escritor de literatura, o editor de literatura, que já ninguém compreende porque é que ela ainda publica uh, a, aquela velhinha da, da Agostina, porque já ninguém percebe sequer o. o já só condicionar se pode ler uma, uma página delas e leva-se 10 minutos a ler. A, a preguiça começa a ser mútua. Quer dizer, parece-me aqui sempre muito, muito, muito importante entender que. Todos somos responsáveis ou por sair da fossa ou por entrar na fossa. E, e há aqui uma cumplicidade que eu vi em vários jornais, por exemplo, não vou, não vou dizer nomes, porque ainda, ainda não comecei a beber, mas hum, em que começam a sair jornalistas. E há um problema, porque muitas vezes não saem bem, saem bons jornalistas, vão parar o desemprego, que é uma coisa sempre incómoda, e há aquela sensação de que os que ficam tentam explicar a si próprios de que estão a tentar salvar o barco uh, para não, não se olhar à espelha e dizerem nós somos os que conseguimos sobreviver. Nós somos os que, os que ficamos aqui, aqui uh, uh, uh, agarrados ainda. Nós somos os que conseguimos um... Eu gosto muito destas imagens uh, pop porque são boas. Há bocado falei do, do, do Michael Corleone e do, e do Fredo dizendo que nós Gostaríamos de ser Michael Corleone, mas na verdade somos Fredo Corleone, somos uns fracalhotes do, do, do Caraças e uns cobardes e uns fascistas. Porque o fascismo é uma fraqueza moral, é também um sistema político, mas é uma fraqueza moral, que quando eu estou bem... Se eu estou apaixonado, eu, tudo é flores. Se eu estou apaixonado, olha ali, um, um, um refugiado. Seja bem-vindo, homem. Olha ali o um imigrante. Ai, que bom. pá, vou agora a esta mercearia. Gosto muito deste Bangladesh. É um gajo porreiro. E as mulheres maravilhosas. E os gays, porque não hão de ser felizes, como toda a gente. Se de repente eu pico-me um bocadinho... Não é preciso acontecer muita coisa. Basta acontecer-me um dia mau, Basta um dia mau para eu dizer, vem para aqui a nossa terra, roubar as nossas mulheres, isto agora é tudo das gajas, agora para, para, para, para, vingar, para, vingar, para vingar é preciso ser gay. É preciso... O, o, o, está cá dentro sempre o idiota em nós e só precisa de, de, de nos apanhar num momento fraco. Portanto, o, aquele momento, todos os indivíduos que matam o cônjuge, sobretudo homens, mas também algumas mulheres, são... Uh, nos homens costuma ser uma coisa muito imediata, muito impulsiva, esses indivíduos, eles, eles na verdade, é o, é o, é o, estão no ponto máximo da fraqueza moral. Isso não deve impedir que sejam presos e bem presos, mas é reconhecer que, que, que aquilo é um, é, uma, é um momento de fraqueza terrível, são mesmo choninhas. Naquele momento, são, estão, são mesmo a ser choninhas. Como agora a epidemia de violência que há, é sintoma de que as pessoas estão choninhas. Até porque eu nunca vi um bêbado a bater num tipo maior. E nunca vi um tipo tão irritado e frustrado que bater em algo a bater, a bater numa, numa parede. Uh, portanto, aquele segurança em, port... Em, port... Em, port... em Albufeira que bateu, bateu em quem podia bater. E saiu com a força do medo tudo aquilo. É o medo que, que, que, que impela aquela, aquela, aquela violência súbita. É a raiva, é a fraqueza. Portanto, são momentos de, de fraqueza. E, portanto falei do momento de fraqueza, que é Michael e Fredo. Agora gostava de falar de outro momento, para falar de jornalismo, que é, nós todos vimos o Titanic, quer dizer, é um, é um daqueles pecados inconfessáveis, quer dizer, é, é daquelas coisas, quer dizer, e uma pessoa assume, e, e, e no Titanic há o Billy Zane, que faz de aristocrata mau é o, o noivo lá da Kate, Kate Winslet, que, é, uma, que é, um, é um tipo sem, sem, sem, sem, sem valores e sem moral. Uh, e que, no fim, para salvar a vidinha, uh, quando nos botes vão ser tudo mulheres e crianças, mulheres e crianças ricas, portanto, os, os pobres, os pobres, nos pobres não há mulheres nem crianças nem há humanos, há pobres, portanto, podem morrer afogados, mas quando estão todos no salva-vidas. Uh, ele, para conseguir o lugar no salva-vidas, disfarça-se de mulher que é, naquele filme é o limite, é o paroxismo uh, da cobardia no polo oposto está o nosso bom, bom Leonardo DiCaprio que é tão é tão macho, é tão generoso é tão bom, é tão heroico que até sacrifica a própria vida em nome da amada que apenas conheceu durante umas horas e portanto sou o, o polo oposto é evidente que nós como espectadores, estamos sempre do lado do... Sou o rei do mundo! Estamos sempre do lado do Dendê Caprio. Mas, na verdade, ó oh, filhos, jornalistas portugueses, vocês são quase todos como o Billy Zane Uns totós! E, e, e, e, e se assumirmos, somos mais felizes. Ou seja, quer dizer, não tem mal nenhum. Nós somos andamos todos para... nesta vida. Nenhum de nós é um herói. Mas somos melhores pessoas quando percebemos que somos mais parecidos com o Billy Zane que, que, que faz tudo o que for necessário para sobreviver, do que com o herói que, que, que faz o derradeiro sacrifício, que é abdicar da própria vida para que a Kate Winslet possa ir mais aconchegadita lá na jangada. Portanto, isto sobre o jornalismo é isto. O jornalismo português é mau, é o que há, é, é, como, é como o que há mundo fora, só com menos dinheiro. E é evidente que nós sabemos isto, quer dizer, nos, em certos países ainda há jornalismo de investigação, porque ainda há um contrato honroso que é, é pá, João, tu és um grande jornalista, eu acredito em ti, tens capacete que, que de trabalho, metes um bocadinho na coca, mas pá, vícios não são vícios, não, não importa, mas, mas és um cumpridor. Portanto, se eu te vou dar carta branca e seis meses, não és obrigado a aparecer cá, quando a receber o um, um, um, um salário mensal, mas depois apareces com essa tal peça que prometeste, eu, eu, eu, e então aí faz o jornalismo de investigação. Por, por ironia, quem faz isso no expresso é um bocadinho o, o Miquel Pereira. Deve haver mais, mas ele, como trabalhou no Clix, naquele projeto, como foi, foi ele e o João Lopes Marques que vieram -me propor fazer aquele projeto dos surfistas, é, eu sigo acho muito engraçado o, o, o percurso, o, o percurso. E o que acontece aqui é isto: é é preciso é preciso é, é preciso esse, esse dinheiro e esse investimento e essa crença na capacidade ética do, do jornalista para lhe dar espaço. O que acontece é que os jornalistas não só estão a ganhar pouco, como não estão a ter espaço. Quer dizer, como não têm tempo, não, não, não, tens que aparecer cá amanhã, tens que fazer isto, tens que amochar. E isto é uma coisa que acontece em todas as áreas. E para mim, o, o problema que se coloca em relação ao, aos jornais, em relação aos livros uh, e em relação a muitas outras atividades ligadas, sobretudo, à cultura, é o quererem cada vez mais que nós carreguemos mais coisas às costas, dando-nos cada vez menos condições. Quer dizer, que isso, esse é o, é o, por exemplo, esse é, é a pescadinha de rabo na boca do cinema português. Que é, sem, sem, sem, sem, sem haver condições mínimas de trabalho, querer depois, depois criticar por não ter os efeitos digitais de Hollywood. E, e isso acontece com as peças de teatro. Por exemplo, eu, eu, eu tenho trabalhado bastante em teatro e ópera. Uh, e o que é engraçado é que eu, eu geralmente vem, vem pedir o, o guião ou a escrita da peça porque eu sou barato porque como tenho um emprego que me sustenta posso posso dar uma luz de ser barato e e, e, e, e, e, e, o, e e o que acontece é que uh, mesmo quando quando o trabalho é bom mesmo quando a peça é boa uh, muitas vezes o, o, o, nos jornais não há atenção e não há atenção porquê? porque sobretudo a área da cultura é a área mais mal tratada nos jornais é aquela área que é dada a posta feita e eu vi isto em jornais que isto não foi o governo nem foram as redes sociais foi que eu trabalhei em jornais em que muitas vezes os livros eram apanhados por quem os queria ler ou seja, as, pessoas, as editoras que enviavam livros para os jornais mal sabiam que os livros não chegavam ao crítico que iria eventualmente falar deles. Portanto, isto, isto, cá está, não é culpa do, não é culpa do Arnold Schwarzenegger ou do Mark Zuckerberg. Isto é, isto é culpa dos próprios. Isto é um vício, é um vício de abuso, é um vício de abuso e desleixo dos jornais. Quando há um jornalista que se esquece de cobrir um concerto e depois e depois inventa? Isto, isto é, isto é a responsabilidade do próprio. Quando, de repente, o, no, sobretudo na área da cultura, há um excesso de amiguismo, quando, por exemplo, falamos do público, que é para não estarmos sempre batendo nos joelhos no, no, por duas ou três vezes que o crítico do público considerou o livro do ano um livro do meio jornalista do público, que tem sempre carta aberta lá, aqui havia, alguma, havia, havia algum pudor. Haveria algum pudor em dizer Pá, de facto ela é ótima, mas como és da casa, não vamos, não vamos sublinhar. Não, foi o zeiro e viseiro daquilo. E depois uma pessoa diz, está bem, mas o livro é bom. Epá, é bom, sim, nada contra. Mas, se fosse tão bom, se fosse objetivo, também o Expresso <risos> tinha feito, tinha dito o livro do ano. E no Expresso não disseram isso. Portanto, é, é, mesmo, é mesmo jogo caseiro. Há uns anos, morreu uma pessoa que trabalhava no público, que foi a Teresa Coelho, que merecia tudo, que era uma pessoa ótima, morreu com 51 anos, salvo erro. E o que aconteceu é que o público dedicou-lhe, naquele dia, foi um daqueles dias de muita fraqueza moral, foi, foi um dia fredo. Porquê? Trágico. Era uma ótima pessoa. Eu conhecia a Teresa, Mas o público dedicou-lhe 11 páginas de jornal. Com, com chamada de capa. Foi a capa. E o que fizeram foi, com, com, com, com um vício, que com, foi com o Ubres. Uh, com auto-indulgência profundamente capotina, não perceberam que a dor, a morte daquela pessoa, era uma dor privada. Privada de muita gente pública, gente conhecida, jornalistas. Mas não era pública. Isto é, não tinha imp importância pública. Aquilo fez com que o mal de mestrado fosse, na sua defesa, dizer ah o ano passado desapareceu uma pessoa muito importante para a edição portuguesa, para a cultura, a editora''. E depois teve a argumento de dizer ''Não é. Era uma pessoa ótima, mas o único livro que fez a edição foi este. E não é. E é um livro sobre o Pinto da Costa. E a sua importância para aqui. Portanto, foi uma morte prematura, mas aquele jornal, por preguiça por não ter... Isto foi medido por um jornalista. Ah, oh, Rui, pois é verdade. O Alçada Batista foi coisa, foi chato. Mas é que só lhe demos o um espaço que nós não tínhamos quem escrevesse sobre ele. Isto é um jornalista, a comportar-se como aquela pessoa que diz eu estou assim acima do passeio, mas onde é que quer é que eu ponha o carro, onde é que quer é que eu ponha o carro? Isto é um bebê então, não tinham arranjado, Agora, tinham, eu lembro-me, aliás, foi uma altura em que morreram três, duas pessoas importantíssimas para a edição. O Alça Batista e o, o Rogério de Moura, da Livres do Horizonte, que eram dois gigantes do mundo em papel português, dois, dois homens com uma história incrível, o que acontecia? Como os dois morreram nos anos 80s, já não tinham amigos no luxe. Já, já não iam para os copos com os jornalistas. E isto, este tiro no pé, não foram os outros que deram por nós. Quer dizer, portanto, é, é, é sempre importante dizer que os nossos inimigos querem, querem, querem pisar-nos. Agora, alguns dos tiros foram dados, por, foram fogo amigo. E isto é um exemplo de, de não cumprir as regras. Por exemplo, eu gosto de atacar o, o público porque é um jornal que eu gosto. Agora, por exemplo, o escândalo em bola com a Raquel Varela. Quem começou foi o público com uma chamada de capa, uma página inteira para um assunto que ainda está por esclarecer. É o lado para que eu durmo melhor se ela for terrível, pecadora. É o lado para que eu durmo melhor. Até porque não gosto de pessoas que têm mais sucesso que eu. Mas, se, mas a verdade é que, lendo aquela notícia, não há o jornalista está a pisar num terreno sobre o qual não investigou. Ou seja, haverá um escândalo. E se houver escândalo, um dia deverá ser, deverá, deverá ter, deverá ser noticiado. Mas, naquele momento, aquilo, aquilo, tudo aquilo cheira a frete. Cheirou a frete e cheirou, cheirou a, a um jornal que se disseram, que até tem um livro de estilo, a ir atrás atrás do. do olha, vamos, vamos picar esta gaja. E cheirou-me também a Joacine, que, uh, que é Joacine, para mim, é um. Quando uma pessoa me diz então, é mas há racismo em Portugal, Joacine. Porque a vacino foi a orgia que houve nas redes sociais. Foi um dos momentos bonitos, foi bonito, de certo modo, foi horrível e atroz, mas, ao mesmo tempo, foi também um momento bonito, porque foi um momento de comunhão entre, entre adversários. Geralmente diz as redes sociais são inimigas de jornais. O que eu acho errado. Acho não gosto dos tipos que escrevem jornais e que desdenham das redes sociais. Porquê? Como os filhos da mãe, no Castelo da Crónica Paga, o Fidalgo dizer, ali aqueles vilões. Eu gosto de estar com os vilões. Também gosto de estar no castelo, <risos> quando posso, no castelo e estou com os vilões, mas não desdenho de, de que dê o microfone a pessoas que, que eu não gosto tanto de ouvir. Voltando a, a, ao caso da Joacine foi um momento de comunhão incrível, que eu acho que isto merecia um estudo pela FCT, se, pela Fundação Ciência e Tecnologia, só que eu recuso-me a pedir uma bolsa a uma coisa que se chama Fundação para a Ciência e Tecnologia. Se tivessem lá a palavra cultura pelo meio, eu ficava mais contentinho. Mas o que acontece aqui é isto: é o ódio à Joacine, a violência com que, com que houve assim foi um, foi um momento quase místico, porque foi uma aliança entre redes sociais, jornais, gente da direita, gente da esquerda, gente inteligente, gente burra, toda a gente a cascar na Geni porque ela pecou. E o que é engraçado é que cá está. Não me interessa se ela errou muito ou pouco. O que me interessa sempre é, é o, o que me interessa sempre aqui, porque eu sou Fredo e sou Billy Zane no Titanic, mas gostava de ser ao menos por um dia na vida o Leonardo, não é? Uh, o que eu vejo aqui foi aquelas pessoas que se indignam por haver uma trotinete a impedir as pessoas de andarem no passeio, e não não vê quando há carros estacionados em fila durante ao longo do passeio todo